Nopa, nova atualização do Adam custo NPC, que adiciona muita coisa a mais. Era pra ser uma atualização só de arrumar bug e tal, só que eu acabei me empolgando e adicionei um monte de coisa nova. Uma das coisas que foi adicionada nessa versão é que agora você pode alterar a colisão do NPC. Ela fica em componentes, você indo lá pra baixo vai estar collision box. E aí você altera a colisão X e Y, que X é a largura e Y é a altura. E você consegue deixar a colisão no máximo de 5 não é exatamente 5 blocos, é só cinco alguma coisa aí. Mojang que predefiniu esse negócio, então não sei dizer como isso é alterado. Mas é 5. Adicionei mais isso aqui porque agora que dá pra alterar model, meio que com uma colisão pequena não fica tão bacana. Então agora alterando a colisão acaba sendo mais tranquilo de deixar uma model grande. Foi adicionado também a função de femi. Agora você pode deixar o NPC com vários tipos de family. O que vai ser mais útil vai ser o do player, já que quando ele tá com family de player, as entidades começam a atacar ele. <risos> ele tem uma colisão grande demais. Com isso também foi adicionado uma função de time, que tá em Function. Que você consegue deixar o NPC em um certo time e se ele tiver um comportamento de ataque... Ele meio que vai atacar qualquer, qualquer outro NPC que esteja em time diferente. Tipo se eu deixar esse daqui em, em azul. Aí ó, ele que tá no ver, time vermelho vai atacar o azul. E é literalmente isso. E eu não sei se deu pra perceber, mas também coloquei a função Target by Hurt. Que faz o NPC atacar de volta quem atacar ele. E essa função só funciona se o NPC leva dano, então se ele for imortal... Ele não vai atacar de volta. Mas se eu botar um zumbi aqui... E que ele foi pro outro. Olha lá. Mas ele tá com componente aqui, ó. Ele ataca de volta. E foi arrumado também... Bugs de animação, como por exemplo, quando o NPC segura um item. Agora a animação não vai ficar... Pela metade, digamos assim. Não vai bugar, que nem tava bugando antes. E na animação também foi mudado bastante coisa, agora as animações têm nome e foi adicionado duas animações novas. Uma que é a animação de arco e a outra que é a animação que tira todas as animações, ele fica, ele fica duro. Também foi alterada a parte de custom das animações, agora a parte de botar ID está separada como run ID e foi adicionada mil animações vazias só para customizar. Porque meio que a run ID não fica pra sempre. Então se eu boto uma animação aqui, por exemplo. Bow, End. Calma, End. Arrow. Ele vai ficar com a animação. Mas se eu fechar e abrir. Fazer isso aqui, ó. Ela meio que para de executar. Então tipo, ela só executa enquanto tá sendo renderizado. Depois que para de renderizar, ela para. E por causa desse bug eu adicionei mil animações aqui para customizar. Que eu vou ensinar daqui a pouco como é que edita ela. Também vou ensinar como edita a moda do NPC. E os dois esquemas são parecidos. E de bug corrigido, teve o bug do botão. Que antes ficava um botão embaixo de abrir o tempo todo. Só que agora só vai ficar aparecendo... Cadê ela? Se você ativar ele... Então vai aparecer um botão de abrir para editar o inventário. E quando você desativa, infelizmente ele ainda fica. É um bug que eu não consigo resolver, afinal é um bug do jogo, né? Então não tem muito o que fazer. Mas o que deu para fazer é ele não aparecer quando você não usar aquela função. E também teve o bug do move NPC, que na versão antiga ele não aparecia quando tava com o um item na mão. Ele estava aparecendo quando tava estava com o item antigo na mão, o cristal de eco. Agora ele está aparecendo tranquilamente. E agora a entidade vai ter nome, tipo o spawn da entidade. Ela vai estar vai tá com um nome bonitinho, que é Move NPC. E é isso que teve de novidade e bugs corrigidos na atualização. E agora eu vou para a parte do tutorial. Para começar, vou fazer o tutorial de como colocar uma model customizada. Abre a model no Blockbench. E com a Model aberta no Blockbench, você vai em File, Project. E essa parte de Model Identifier, ou identificador da Model, você tem que deixar esse nome aqui. O número aqui você pode mudar, mas no geral é isso aqui. Aí você confirma, File, Exporta, e GG. Com a Model modificada, você pega ela, cadê? Ela aqui. Vai na pasta do Minecraft, cadê data, com .mojang, Files, Games, pa Word... Vai no mundo que você tá editando o NPC, entra em Model, Entity, Custom e... Pra ficar bonitinho, organizado, você coloca aqui, tá ligado? Apaga o arquivo original, que é o arquivo de antes, manda a textura pra lá... Cadê? Manda a textura pra lá... Apago o arquivo da textura antiga. A textura precisa ficar aqui, nessa pasta, com o mesmo nome. Então, qualquer nome diferente não vai funcionar a textura. Tem que estar tá com o mesmo nome. E é isso. Agora vai funcionar tranquilamente. E aí aqui, se eu for editar o NPC aqui, ó. Pá, custom, model, custom. Vai estar tá já a textura aqui. E a model. Agora, para animação é quase a mesma coisa. Você abre a model, faz a animação, cadê? Aqui. O nome da animação. O nome da animação tem que estar tá animation custom, underline e o número da animação customizada que você quer. Aqui eu vou editar a custom 1. Então, pá, beleza. Seleciona aqui. Faz a animação, vou fazer ele girar que nem uma Blade, blade. Com a animação pronta para colocar. Você vem, faz o download dela, baixar, e é a mesma coisa, você pega ela, copia, cadê, vai em animation, custom, apaga, cadê? Apaga a animação antiga, e cola a sua animação aqui. O nome não importa, só o que importa é dentro dos códigos dela. Que vai estar tá custom 1 aqui ó Animation.custom 1 e Isso é a única coisa que importa E quando eu colocar a Animação Cadê ó? Custom 1 Ela vai estar tá funcionando tranquilo No caso a animação não tava em looping Então ela só parou Aqui nessa parte eu recomendo deixar uma animação em looping mesmo Porque senão ela só vai parar que nem parou aqui agora Porque tipo se for executar uma animação normal Você só Usa esse run, esse run Que aí dá pra testar Coloca o id dela aqui E aí ó Vai executar E colocando o id ele vai em look Eu não sabia dessa, e olha aqui o que fiz o negócio É esse o tutorial de como Colocar uma model customizada e uma Animação customizada Se gostou deixa o like, pá e Possivelmente vou ficar um tempo sem atualizar O addon de NPC, então Quem for gravar essa é a hora porque eu vou mais focar na parte dos vídeos, aprender a gravar e editar melhor. E é isso. Bye.